Lazer e moradia de alto padrão, qualidade de vida e preservação ecológica. Um dos maiores e mais luxuosos condomínios fechados do litoral. Este é o Velas da Marina. Viva a experiência de morar em um lugar paradisíaco. Condomínio Velas da Marina.